Vamos compartilhar a palavra de Deus Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 15 O texto sagrado diz assim Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco E não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros Não devem os filhos tesourar para os pais, mas os pais para os filhos eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais os amo, serei menos amado. Nesse texto e nessa porção da palavra de Deus, o apóstolo Paulo faz uma declaração para lá de impressionante. Ele na verdade nos ajuda a pensar em algumas coisas. Ele está falando da perspectiva ministerial como a de um pai que serve os filhos e a mentalidade de um pai que serve os filhos não é querer que os filhos intisorem para si é ele na verdade entende que ele é quem tem que entesourar para os filhos o apóstolo paulo está dizendo eu vou me gastar vou gastar minha pessoa eu vou gastar o que eu tenho em prol de vocês e aqui o apóstolo paulo fala de algo muito muito importante e essa é a direção que deus tem trazido ao meu coração para que a gente possa conversar aqui a tradução brasileira usa a expressão eu gastarei tudo e serei inteiramente gasto. A NVI a nova versão internacional diz gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. A NVT a nova versão transformadora diz me desgastarei e gastarei tudo que tenho em prol de vocês. Diante dessa declaração de Paulo eu quero fazer uma pergunta. E a pergunta é o tema da minha mensagem hoje. O que motiva o meu ministério, vou repetir, o que motiva o meu ministério, qual é a minha motivação no ministério, o que me motiva, qual é a minha recompensa, Paulo declarou aos Coríntios que não estava atrás de nenhuma recompensa terrena, de nenhum retorno material e financeiro da parte deles, na verdade o contrário, ele não só não está em busca de um retorno, mas ele estava disposto a gastar a sua vida e gastar as suas posses, em prol do crescimento deles. E nós precisamos parar e pensar nesse tipo de coisa. A primeira questão que eu quero conversar com vocês, e o primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui, é a questão das recompensas. Como visualizar uma recompensa pode nos motivar? Como a ideia e o conceito de uma recompensa pode ser tremendamente motivador para alguém? Por exemplo, dificilmente você vai ver um vendedor trabalhando dentro de qualquer empresa ou companhia com salário fixo. Ele pode até ter o seu ganho fixo, mas com certeza ele vai ter comissão, ele vai ter prêmios e qualquer estrutura que trabalha bem dentro do mercado financeiro, que trabalha com vendas, sabe o quanto alguns prêmios podem motivar as pessoas. As pessoas têm essa estrutura no seu jeito de ser, o ser humano é assim, de buscar algo que possa motivá-lo. Um exemplo bíblico disso, está lá em 1 Samuel 17, dos versículos 24 a 30. Davi é enviado pelo seu pai para saber notícia dos seus irmãos, para levar eles provisão né provisão, enquanto eles estão na guerra. E quando ele chega, ele pega aquele momento que Golias está desafiando toda a nação de Israel. E o silêncio é total do lado de cá. Ele está pedindo por um duelo, ele é alguém... Numa proporção, falando em termos de tamanho, força, habilidade de guerra, acima de qualquer outro guerreiro, e ninguém sequer está cogitando encarar. Primeira pergunta que Davi faz para as pessoas à sua volta. Que dará o rei ao homem que sair em combate e vencê-lo? Qual é a pergunta de Davi? Vamos calcular o prêmio. Vamos calcular qual que é a recompensa, para ver se o risco vale a pena. Alguém diz, olha, o rei vai... Dá filha em casamento, vai tornar esse homem seu genro, vai isentar a sua família de impostos. Irmão, pensa já num baita de um bom motivo, né? de algo que possa motivar a pessoa. E eles começam a responder, ele pergunta para um, pergunta para outro. E essa checagem é, isso é verdade? É isso mesmo? E para mim essa checagem é uma linguagem de Davi dizendo, se realmente o que estão dizendo que o rei fará é isso, eu estou interessado em entrar nessa disputa. Nós não podemos dizer, querido, que a única motivação de Davi era mera, pura e simplesmente espiritual. É lógico que isso era forte no seu coração, mas a pergunta dele, a sondagem dele, a rechecagem dele mostra que ele está atrás de algo que o motive para entrar naquele combate. Porque o ser humano é movido à recompensa, faz parte da natureza humana buscar motivação para qualquer tipo de desafio. E não só nós precisamos olhar de um lado que isso é parte da natureza humana, mas, do outro lado, o próprio Deus decidiu explorar isso que é parte da natureza do homem que ele mesmo criou. Como que nós sabemos que Deus decidiu explorar? É só a gente entender que é parte do propósito divino trabalhar com motivação e recompensa. Deus não oferece recompensa? A Bíblia não fala o tempo todo de galardão que é sinônimo de recompensa? Dá uma olhada comigo na sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. A palavra grega aqui traduzida como galardão é a palavra mistos. Ela significa valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa. A Bíblia diz, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então ele continua, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Quando Paulo está dizendo, cada um veja como edifica. Qual é a qualidade do seu trabalho, da sua entrega, da sua dedicação, ele vai dar um motivo. Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Vira para o vizinho ao seu lado fala, haverá um fogo que vai provar o seu trabalho um dia. Vamos continuar lendo. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se permanecer depois de ser provada pelo fogo, esse receberá galardão, recompensa. Se a obra de alguém se queimar na hora que for provada pelo fogo, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. A Bíblia diz, o fundamento é um só, Jesus. Isso não está aberto à discussão. Ninguém pode pôr outro fundamento, é só Jesus. Mas Paulo diz, na hora de construir sobre o fundamento que é Jesus, cada um veja como edifica. Ele está dizendo, se o que você construir for ouro, prata, pedras preciosas, ele não só está falando de um edifício de luxo, de alto padrão, de alto valor, mas de algo que vai sobreviver ao fogo. Ele diz, ou se for de madeira, feno, palha, que ele já está falando de um barraquinho, que além de não ter os mesmos elementos preciosos, a mesma dedicação, não vai sobreviver ao fogo. A Bíblia diz, se não resistir ao fogo, a pessoa vai ser salva. Esse julgamento não é julgamento de salvação, é de obras. Ele diz, mas vai entrar no céu sem galardão. Tem muita gente achando que o céu tem um regime socialista, eu quero te dizer, não tem. As pessoas não serão tratadas da mesma forma no céu. Tem pessoas que vão ter um galardão diferenciado, tem gente que vai ter um galardão menor, tem gente que vai entrar zerado, sapecado pelo fogo, sem galardão, sem recompensa nenhum. O apóstolo... Paulo faz uma declaração em 1 Coríntios 15, na hora da ressurreição, para falar dos tipos de corpos, ele diz... Usa a comparação falando sobre aços. Ele diz, um é a glória do sol... Outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Aí ele diz assim, e até entre estrela e estrela há diferença do nível de glória. O que ele está dizendo? Na nossa ressurreição e consequente glorificação, nós não vamos manifestar níveis de glória igual. Há diferença. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que alguns não aceitaram o seu livramento. Fala de gente que apagou a força do fogo, que fechou a boca do leão, que botou exércitos em fuga. Tudo gente que teve a sua vida salva e preservada pela fé. Mas a Bíblia diz que alguns não aceitaram o seu livramento. Não é que eles não tinham direito a experimentar o livramento pela fé. A Bíblia diz que eles não aceitaram o livramento. Porque visavam uma superior ressurreição. Todo mártir. Que entregou a vida pela causa do evangelho Quando chegar o momento de ressuscitar Ele não ressuscita com o mesmo nível de glória Do que quem não entregou a vida pelo evangelho A Bíblia diz que alguns deles abriram mão do crédito Senhor eu não vou nem crer o um livramento Eu prefiro morrer dessa forma Porque eu estou de olho na glória futura Então essas informações nos mostram Que o próprio Deus Que conhece a natureza do homem Que ele mesmo criou Ele tenta motivar esse mesmo homem A trabalhar de olho na recompensa em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, Jesus diz Eis que cedo vem comigo está a minha recompensa Para dar a cada um segundo as suas obras Então Deus sabe que o sistema de recompensa funciona Que dependendo do que estiver em jogo Isso pode ou não nos motivar de maneira diferenciada E eu quero dizer Trabalhar em prol de uma recompensa Não é necessariamente errado Pode Vir de alguma forma a se enquadrar no lugar de erro Se nós agimos de forma errada Mas não é errado Porque se o próprio Deus está dizendo Eu tenho recompensa E ele tenta com isso nos motivar Significa que aquilo que vai motivar o meu e o seu coração Pode ser a percepção de qual é a recompensa Qual o retorno que nós teremos Agora o ponto não é se existe recompensa Se ela nos motiva ou não E nem se Deus usa Eu acho que isso é a parte fácil de entender Eu acredito que o desafio Está por conta de algo que eu e você precisamos entender. Se Deus trabalha com recompensa, e o homem é motivado por isso, é errado buscar a recompensa? Não. Mas errado pode ser o que e o porquê nós estamos buscando algo. E quando Paulo está se explicando com a igreja de Corinto, dizendo, não são os filhos que devem te para os pais, eu não tenho expectativa de ter retorno nenhum de vocês. Ele diz, eu entendo que no meu papel de pai, eu é que vou gastar o que eu tenho Eu é que vou me gastar, gastar minha vida em prol de vocês O que, que ele está dizendo? Eu não estou atrás de nenhum retorno de vocês Um irmão me perguntou, pastor, algum dos eventos que você faz dá prejuízo? Eu falei, algum? Não Você tem que me perguntar quantos Ele diz, por que continua fazendo? Eu falei, porque nós não estamos fazendo para ter retorno financeiro nós estamos fazendo para servir a igreja. E quando a organização, a estrutura não dá para cobrir, nós vamos fazer o mesmo tipo de evento, nós vamos trazer as mesmas pessoas e nós vamos investir. Então, nós vamos gastar o tempo, a energia, nós vamos nos dispor e vamos investir dinheiro e, às vezes, vamos botar dinheiro do bolso. Agora, quando alguém chega a esse nível de mentalidade, é quando ele entende alguns princípios. E é isso que eu sinto de Deus de compartilhar com você. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8 Eu quero que a gente leia a respeito de um camarada De Samaria chamado Simão Atos capítulo 8 Na verdade a maior parte do capítulo 8 Ela fala a respeito de Simão A palavra de Deus diz No versículo 9 Atos capítulo 8 Verso 9, ora havia certo homem chamado Simão, Estava falando do ministério de Filipe na cidade de Samaria, ora havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando a ele ser grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. A palavra de Deus nos mostra um avivamento acontecendo em Samaria. Filipe chega expressando e manifestando o poder de Deus de uma forma singular. E esse camarada que sempre esteve em evidência exercendo a magia, ele é alcançado pelo Evangelho, ele se rende, ele se converte, ele se batiza e ele passa a estar perto de Filipe e observa, diz a palavra de Deus, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Agora, eu diria que Atos capítulo 8 pode ser a história de um avivamento de Samaria, pode ser a história de Filipe, impactando uma cidade, ou a gente pode olhar e dizer que é a história de Simão. porque boa parte do capítulo fala do Simão. Vamos continuar lendo a partir do 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Algo importante, só quero fazer um comentário, não é o meu objetivo aqui. Nós precisamos reconhecer qual é a graça e quais são os dons que Deus tem dado a cada um. Filipe chega arrebentando, pregando Evangelho, operando sinais, ministério de cura, libertação, gente se converte, mas a Bíblia diz nenhum foi cheio do Espírito Santo do ministério de Filipe. Daqui a pouco a igreja manda Pedro e João. Um dia eu mencionei isso, alguém resmungou em voz alta, só diretoria, né, que eram considerados, das colunas da igreja em Jerusalém. Eles mandam o melhor time para servir essa igreja nova que está começando. E agora Pedro e João vêm com uma graça diferenciada que Felipe não tinha. E o texto diz no verso 17, Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Agora detalhe, 8. Vendo porém Simão, que o Simão está de olho já no Felipe, agora o Simão está de olho nos apóstolos, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Vamos fazer uma pausa aqui antes de continuar. O que é que Simão está querendo? Irmão, desejar fluir no Espírito Santo é correto. Agora a pergunta é, por que alguém quer isso, porque alguém pode querer fluir no Espírito Santo do jeito que ele viu os apóstolos fluindo e a palavra de Deus nos mostra que a motivação de Simão não era correta o que ele está desejando, se você for classificar só o desejo, talvez a gente diria espiritual, é nobre é bonito, é importante ah, ele quer servir as pessoas ele quer ser um instrumento de Deus, ele quer ser usado por Deus, a pergunta é por que Simão quer isso? E vamos deixar a própria Bíblia responder, vamos voltar lá em Atos capítulo 8, versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Repita comigo, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Só mais uma vez, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Verso 22, 23. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Eu quero que você preste atenção nessa frase. O intento. A palavra aqui traduzida, epinóia do grego, significa o pensamento, o propósito, a intenção do coração. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. O apóstolo Pedro tem um discernimento. Ele não tem apenas uma leitura humana, uma leitura emocional, psicológica de Simão. Ele tem uma percepção de Deus. O mesmo Simão, o mesmo apóstolo Pedro, Simão Pedro que no capítulo 5 tem uma revelação de Deus diante de Ananias, e o Senhor lhe mostra o que está no coração de Ananias, ele agora está diante de Simão, esse ex-mágico, e ele tem uma percepção do que está no coração, ele diz, o propósito, o pensamento do seu coração está errado, a intenção do seu coração está errada, então a pergunta que eu e você devemos fazer, não é se ser usado pelo Espírito Santo é certo ou errado, é lógico que fluir no Espírito, operar nos dons do espírito, abençoar pessoas com as ferramentas sobrenaturais do Espírito Santo será em si mesmo sempre uma coisa boa. Mas a pergunta que eu e você precisamos realmente fazer é: por que nós estamos querendo essa coisa boa? Porque desejar a coisa boa em si normalmente não é errado. Mas o porquê nós estamos desejando pode ser algo errado. E isso eu acredito que é algo que Deus quer chamar a nossa intenção. É para servir os outros o que Ele quer, ou é apenas para se promover? Vamos pensar em quem era Filipe, em quem era Simão, esse mais antes Filipe chegar. Era um maior vulto da cidade de Samaria. Todo mundo dava atenção a ele, todo mundo ouvia ele, todo mundo seguia ele. Pensa num cara de um ego inflado com a posição que ele alcançou, com a admiração que ele tinha, com o respeito de todo mundo. Agora, Filipe chega pregando com poder o reino de Deus e denuncia, através da sua pregação, o erro de Simão. Simão é agora desacreditado, descredibilizado, porque todo mundo está convertendo. Até o Simão converteu. Até o Simão está dizendo, eu reconheço que o que eu tinha, o que eu fazia, era errado. Agora, junto com a conversão, Simão perdeu o seu status. Simão perdeu a sua posição. Simão perdeu sua credibilidade. Simão perdeu o seu reconhecimento. E de repente ele está de olho no Felipe. Ele está olhando, Felipe é o cara. Mas lembra que ele está olhando para Felipe, que agora é o cara diante de Samaria, quando ele deixou de ser. Outro dia eu vi um amigo dizendo: pior do que ser pobre ou não ter muito recurso financeiro é alguém que foi rico e perdeu sua condição. Porque agora ele tem um ponto de comparação que vai ser algo terrível para ele. Pior do que nunca ter tido sucesso, querido, é quem teve e depois é rebaixado a posição comum a qualquer outro. E agora ele está de perto assistindo o sucesso de outros. É isso que aconteceu com Simão. Ele está de olho no Felipe. Provavelmente ele já está pensando, eu tenho que aprender o que eu puder. Eu tenho que dar um jeito de descobrir como funciona essa operação sobrenatural. Mas daqui a pouco chegam os apóstolos. E os apóstolos estão com uma outra manifestação sobrenatural que nem Felipe tinha. E ele não aguenta, ele chega e oferece dinheiro Dá-me também a mim esse poder Para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo Irmão, Deus nunca ia achar errado que pessoas recebam o Espírito Santo através de nós A pergunta é, porque Simão está querendo ser o cara que comunica o Espírito Santo Consciente ou inconsciente havia um grito Que clamava pela promoção que ele deixou de ter então, Pedro está dizendo, o intento do seu coração não é correto. Muitas vezes eu achava que o problema dele foi só oferecer dinheiro. E achar que as coisas de Deus podem ser compradas. Isso, o apóstolo Pedro aponta o dedo e diz, vá, o teu dinheiro, uma outra versão, diz, vá, tua prata contigo a é perdição. Porque as coisas de Deus, que ele não se compram e não se vendem. Agora, ele insiste num ponto, o seu coração não é correto. E o intento do seu coração está comprometido. O problema dele não era apenas querer negociar um dom de comunicar o Espírito Santo. Era exatamente porque ele queria aquilo. Irmão, há algo que eu e você precisamos de fato entender. A motivação do coração é o que define se o que nós estamos desejando é certo ou errado. Não é apenas aquilo que vamos fazer. No nosso evento de Curitiba, o Casador Curitiba, semana passada, eu pedi ao pastor Harold, que foi o meu primeiro discipulador, depois do meu pai, que me treinou, esteve lá ministrando, encomendei literalmente a ele uma mensagem. Primeiro eu perguntei, o que é que você está sentindo de Deus? Ele falou, vou falar a mensagem e tal. Eu falei, na verdade ia te pedir essa. Mas vamos ficar nessa, você se sentiu de Deus, para não parecer só que eu encomendei. Mas eu falei, eu ia te pedir isso de qualquer forma. Ele compartilhou ali uma palavra, que ela surgiu talvez há uns 17 anos atrás. Eu acredito que isso foi mais ou menos lá pelo ano 2000. Posso estar errado né, e ter aí um, um ano para mais, um ano para menos. Começou-se a falar muito, nesse, nesse tempo e nessa época, no Brasil todo, sobre a importância dos sonhos. Deus trabalha com sonhos, lute pelos seus sonhos, pensa numa conversa que espalhou na nação. E nós estamos lá numa reunião nossa do presbitério, os pastores de governo da igreja, e nós estamos conversando que Deus trabalha com sonhos, é bíblico, é fato. Que nós não podemos abortar os sonhos de Deus, é bíblico, é fato. Que nós temos que lutar por isso, é bíblico, é fato. Mas a pergunta que foi levantada é, o que garante que o sonho que eu estou dizendo ter dentro de mim é um sonho de Deus? Eu posso estar sonhando, desejando algo que seja meramente meu, totalmente humano. Como nós podemos discernir isso, o que é de Deus e o que não? Porque se o sonho é de Deus, eu tenho que lutar por ele, mas se não é de Deus, eu tenho que matá-lo, antes que ele me mate. E nós conversamos e conversamos e conversamos e gastamos uma tarde inteira e não chegamos a lugar nenhum. No domingo, isso era terça-feira, no domingo, o pastor Herod se levanta para pregar e anuncia o tema da sua mensagem. Ele disse, quero pregar hoje uma mensagem intitulada, qual é o teu sonho? Quando ele falou isso, pensei, bandido, continuou pensando, depois que nós desistimos disso na terça-feira e continuou remoendo a semana inteira. E Deus falou algo com ele. Eu não vou repregar a mensagem dele, eu quero só resumir uma ideia, que fortaleça o que eu estou falando aqui. Ele começa falando do copeiro de Faraó e do padeiro de Faraó que foram presos com José. A Bíblia diz que cada um teve um sonho. E José interpretou o sonho de cada um. O sonho do copeiro o conduziu à vida, o promoveu ao plano e ao projeto de Deus, mas o sonho do copeiro o matou. E ele começa dizendo, existem dois tipos de sonho. Há um tipo de sonho que te promove, há um tipo de sonho que te mata. Ele disse, o seu sonho é daqueles que te matam, não vale a pena lutar por ele. É melhor você matar esse sonho antes que o sonho mate você. E ele resumiu, não, eu vou resumir, perdão, o que ele falou em uma hora lá no, no caso de Zadok, pelo menos. Ele diz, qual foi o sonho do copeiro? Vamos pegar a tipologia. O copeiro diz, sonhei que eu estendi a mão, pegava num ramo de vide, tirava as uvas da videira, espremia num copo e pegava o copo e servia faraó. Resumindo a mensagem simbólica, tudo aquilo que você vai buscar na videira, que é uma figura de Cristo, não o que é seu, o que você toma de Cristo, não o que é seu, estou repetindo isso, e você toma não para você e nem para se promover, mas para servir os outros, é o tipo de sonho que vai te promover. Agora o que, que o padeiro sonhou? Três cestos de pão na cabeça. A Bíblia diz assim, arte de padeiro. O que está em questão não é o que é de Cristo. É a habilidade do homem, o que, que ele é bom para fazer. E gente, quem é que anda com três cestos de pão na cabeça? Ainda bem que a moda de Carmen Miranda, muito tempo atrás, não pegou de andar com a quitanda na cabeça porque esse negócio tem nada de bonito, tem de interessante. Quem é que anda, sai desfilando por aí com três cestos de pão na cabeça? E não era só o cesto de pão, arte de padeiro. Era o que de melhor podia ser feito. Alguém que, além de estar querendo apresentar suas habilidades, anseia pelo reconhecimento dos outros, daquilo que ele é e daquilo que ele tem. E disse, esse é o tipo de sonho que vai te matar. De vez em quando as pessoas me perguntam, passou... Eu desejo ser um empresário muito bem sucedido e ganhar dinheiro. É errado esse sonho? Eu pergunto, depende por que você está sonhando isso. Eu já vi empresários que sonhavam buscar de Cristo, algo que eles sabiam que não tinham. E não queriam usar isso apenas para si, mas queriam espremer aquilo que iam tomar do Senhor e servir as pessoas e promover o reino de Deus. E eu vi o sonho deles, promover, fazê-los prosperar. Mas eu conheci empresários que não queriam buscar o que é de Cristo. Eles queriam mostrar a arte de padeiro. Alguns estavam com problemas tentando provar o pai que o desacreditava que ele era bom. E ele vivia para contradizer o pai e provar que era bom. E o que ele queria ao demonstrar para todo mundo que era bom, era o reconhecimento da sua habilidade. E nunca esteve preocupado em servir ninguém com aquilo que tinha. E eu assisti esse sonho, matar empresários. Posso falar a mesma coisa de gente que desejou estar no ministério. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando era garoto, eu percebo uma mudança de comportamento muito grande de uma geração para outra. Quando eu era garoto e olhava para os homens de Deus, e a maior parte dos meus amigos têm a minha idade, partilham do mesmo sentimento, e eu creio que alguns aqui poderiam confirmar a mesma coisa, a gente olhava para os homens de Deus e nós queríamos ser o que eles eram. A geração atual olha para nós e eles querem ter o que nós temos. É uma diferença muito grande. Um dia desse, alguém chegou para mim e falou, pastor, quando crescer, quero ser que nem você. Eu até ia ficar feliz, estou inspirando alguém. Eu quero viajar um monte. Andar nas nações, ficar nos bons hotéis, ir para bons restaurantes. Falei, irmão, isso é só uma parte da história. Tem a outra que você dorme esteira na África, tem a outra que você vira noites e noites sem dormir, tem aquela que você fica longe da família. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não tiver uma motivação genuína, você não aguenta o tranco. A questão não é o que alguém quer, a questão não é se quer o um ministério, é por que queremos o um ministério. A questão não é se eu quero que a igreja cresça, é por que eu quero que a igreja cresça. Quando Deus mandou para Curitiba começar mais uma igreja, essa é a terceira que eu começo, num período de 24 anos, em três cidades diferentes do nosso estado, há 12 anos atrás. Logo no início, a gente dando um gás, lutando para a igreja crescer, eu fiz uma oração a Deus. Porque a palavra que Deus me deu desde antes de começar a igreja foi, a sua rotina será essa. Você não vai se dedicar só à igreja local. A maior parte da semana você permanece na igreja local. Mas quase metade da semana, e eu fico três de cada sete dias fora em média. O Senhor diz, você vai viajar para cumprir o meu propósito e você vai servir o corpo de Cristo. Logo, num dos primeiros anos, não lembro se foi o primeiro ou o segundo ano, eu estava orando fervorosamente, dizendo, Senhor, me deixe ficar o próximo ano parado, um ano só sem viajar. O Espírito Santo disse, por quê? Eu falei, para eu me doar a sua igreja, para eu cuidar das suas ovelhas. Ele falou, e os outros lugares onde eu te mando, não são minhas ovelhas? Eu falei, tá bom, para cuidar das minhas ovelhas, das suas ovelhas que o Senhor me confiou. Ele disse, por que você quer isso? Só porque elas precisam do seu cuidado? Ou você quer provar para fulano e beltrano. Falou o nome de dois pastores amigos meus que tinham grandes igrejas na cidade. E diz, ou só para provar para fulano e beltrano que você é tão bom quanto eles. E diz, nos lugares onde eu te mando também é minha igreja. E quando você está cuidando de outros da minha igreja, eu posso levantar pessoas que ajudem a cuidar disso. Mas sabe o que Deus estava dizendo? O que você está desejando não é puro na sua motivação. Errado um pastor se doar o seu rebanho e querer ver a igreja crescendo. Não, o problema é que às vezes nós fazemos isso por causa do nosso ego, porque nós queremos que as pessoas reconheçam quem nós somos, o que nós temos a oferecer, o que é que nós estamos fazendo e a motivação que ele dá que bagunça as coisas. Quando Deus me chamou para sair de Guarapuava, onde eu morei por nove anos, pastoreei por nove anos, e para a cidade de plantar uma igreja, Deus colocou algo no meu coração: leve uma equipe. Ele falou comigo, sai sem salário nenhum, eu quero que você volte a depender de mim. E de repente, eu digo para a igreja, vocês vão me enviar e eu não quero um tostão. Deus me chamou para um desafio, estou indo no desafio de fé. Mas eu levei outras seis famílias comigo. Pensa no desafio, irmão. Eu tinha que cuidar agora da minha casa sem salário e mais seis famílias que eu levei junto. Conversei com a minha esposa, falei, amor, você está disposta a investir nisso? Você realmente entende que Deus está nisso? Ela diz, entendo. Eu falei, você está disposta a investir nisso? ou oh, quanto? Aí disse tudo que a gente tem. Então nós vendemos nossa casa, vendemos carro, tudo que dava para vender, irmão. Tem uma televisão que na época valia grana foi embora. E nós investimos naquilo. Um ano depois, não tinha mais nada do que investiu e ainda está precisando de dinheiro. E aí eu estou na choração. Você sabe a diferença da oração e a choração? Choração é quando você vai só para resmungar e reclamar com Deus. E eu estou lá na choração. Senhor, cadê a colheita? Semei uma casa. Semei carro. Semei isso, semei aquilo Onde está a colheita? E o Espírito Santo falou para mim Você semeou em quem? Investiu em quem? Falei, como em quem? No seu reino Ele disse, você não investiu a casa em mim Você investiu a casa em você Pensa num choque, irmão E na hora que ele falou isso Passou um filme na minha frente Um irmão ficou sabendo Que eu coloquei minha casa à venda Um dos meus discípulos ele me procurou e falou, pastor, pelo amor de Deus, não me diga que você está vendendo a casa para meter o dinheiro no trabalho novo. Eu falei, qual o problema? Ele falou, pastor, o senhor tem que pensar na sua família. Eu naquela hora achei que só queria aplacá-lo. falei, irmão, aquele lugar vai cuidar da minha família depois. Eu estou investindo naquilo que vai cuidar da minha família. E eu vi a cena na minha frente, a minha declaração. Eu disse, você não investiu em mim, você investiu em você. E eu falei, não, não, não, não, espera não, aí, isso é uma forma de falar. O Espírito Santo disse, ok, você teria vendido sua casa para injetar o dinheiro na igreja de Guarapuava? Eu falei, não, eles não precisam disso. Ok, então vamos para quem precisa. Você teria injetado o dinheiro da sua casa lá no campo missionário em algo que não tem nada a ver com o seu ministério? E eu engoli seco porque a resposta era não. Deus disse, você não queria me dar o dinheiro. Você queria acelerar o processo de crescimento da sua igreja por causa do seu ego. Você não podia simplesmente esperar o tempo em que eu faria as coisas acontecer E você investiu na aceleração do seu projeto, preocupado, porque agora que você é um pregador conhecido nacionalmente, você ia é começar com uma célula, tudo de novo. Irmão, é errado investir tudo que tem no reino? Depende da motivação. Naquele momento eu sentei para chorar, porque eu descobri que eu tinha perdido minha casa. Não tinha plantado coisa nenhuma. Por causa da motivação do coração. Agora, um tempo se passou. Acho que mais ou menos um ano depois disso. E agora Deus falou ao meu coração. imaginava que eu ficaria talvez até quatro anos em Irati antes de seguir com o projeto de plantar a igreja em Curitiba. Agora, depois de dois anos, não dava dois anos e meio que eu estava morando na cidade. O Senhor falou: ao meu coração, agora é a hora de avançar. Mude para Curitiba. Então nós fizemos um culto. E o pastor que era o meu segundo em comando Nós temos um cu de transição e impostamos ele Fizemos um, um ritual para embelezar a noite Mas que fosse um ato profético Eu mandei fazer um cajado que ele guarda até hoje Falei, até então eu era o líder dessa igreja, o anjo da igreja De hoje em diante eu só sou o seu pastor e você é pastor deles Tudo aquilo que Deus me confiou estou te entregando Na hora que eu fiz isso, coloquei na mão dele Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo Agora você semeou a sua casa Agora que você desistiu de tudo isso, de tudo que investiu, para ir embora e começar de novo, ele diz, agora você está me dando sua casa. Antes não. Motivação do coração. É possível alguém olhar para a produtividade, na perspectiva cristã do ministério, e falar, é errada a produtividade ministerial? Acredito que não. Mas se eu e você deixamos de fazer o que fazemos no ministério, por amor a Cristo, e passamos a ter uma produtividade vazia de paixão por ele. E se estamos vazios de paixão por ele, significa que nós arrumamos outro tipo de motivação para o trabalho. O que é que ele diz ao anjo da igreja de Éfeso? Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Irmão, pensa na igreja que tinha produtividade. Suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste resiliência, a igreja tinha. Puseste a prova, se dizem apóstolos, e não são os achastes mentirosos. A igreja tinha controle de qualidade. Pensa na igreja que tinha tudo que um pastor quer. Produtividade, resiliência, controle de qualidade. Aí o Senhor diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Deus está dizendo, você não está fazendo nada disso por amor a mim. Qual o requisito para alguém entrar no ministério? A pergunta de Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Requisito para entrar, se amamos a Jesus. Qual o requisito para sair? Porque ele diz para esse anjo de, da igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor: se você não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, eu venho contra você e vou remover do seu lugar o seu candeeiro. Do que é que Jesus está falando? Capítulo 1 de Apocalipse 1 diz. Eu tive uma visão, vi sete candeeiros de ouro, sete estrelas. O anjo ao lado dele explica. Os sete candeeiros são as sete igrejas da Ásia. As sete estrelas são os anjos ou os mensageiros da igreja. Agora Deus está falando com o anjo, o mensageiro da igreja. Se você não arrepender da falta de amor por mim, eu tiro o candeeiro, a igreja que eu lhe confiei. O que, que Deus está dizendo? Se você não vai fazer isso, movido por, por paixão, eu tiro você entrego a igreja para outro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero a sua produtividade, eu quero a sua paixão sua produtividade deveria ser uma consequência da paixão, é completamente diferente, assim como Deus não quer o meu e o seu dinheiro, o que ele espera de mim e de você é honra, assim como Deus não quer adoração, Jesus disse que o pai procura adoradores, adoração é o meio através do qual o adorador quer é quem ele quer, vai a ele, Deus não quer a adoração, ele quer o adorador, Deus não quer a oferta, ele quer o coração do ofertante, deixa eu te dizer, ele não quer a sua produtividade, ele quer você, em Mateus 7, 23, a palavra de Deus diz, no último dia, alguns vão dizer, em teu nome expulsamos demônio, profetizamos, curamos e enfermos, produtividade. Ele vai olhar e dizer, apartai-vos de mim, eu não, não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que ele está dizendo? Você produziu, mas eu nunca tive você. Seu coração não era meu. Você estava vendido e comprometido com o pecado. E o que eu queria nunca foi a produtividade, era o seu coração. Se o seu coração nunca foi meu, cai fora, não te conheço. Hashtag não me representa. Nós precisamos entender, querido, porque muitas vezes eu e você podemos estar sendo motivados pela coisa errada. E é aqui que nós somos entender esse coração de pai que o apóstolo Paulo está falando. Eu confesso, eu não consegui entender isso antes de ser pai e de ver meus filhos crescerem. Eu já tenho um filho casado e tenho uma menina que está aí passando da adolescência para a fase de jovem. Irmão, deixa eu te dizer algo. Um trabalhador... Numa fábrica ou numa estrutura qualquer é, é, Onde ele possa trabalhar Ele trabalha pelo quê? Pelo seu salário Você pode encontrar alguém que tem uma consciência ambiental Não vou trabalhar nesse tipo de empresa Prefiro essa Ele pode ter algumas coisas junto Mas pelo que ele trabalha? Pelo salário Ele tem que sobreviver, ele tem que manter a sua casa E a palavra de Deus diz em Romanos 4,4 que quando se entrega o salário ao trabalhador, isso não é considerado dádiva, é dívida. Ele fez por merecer, é isso que ele esperava, é isso que ele recebeu. Agora, quando eu e você entendemos isso, a pergunta a ser feita é, ministros do evangelho também têm direito a um salário? Claro que sim. Jesus diz em Lucas 10, 7, que o trabalhador é digno do seu salário. E 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 18, a Bíblia diz... Os presbíteros que governam bem, especialmente aqueles que labutam na palavra e no ensino, sejam considerados dignos de dobrados honorários. Esse honorário ali é salário. Outra versão diz, duplicada honra. A palavra traduzida ali honra é honorário, é salário. Então existia política salarial. Agora, ninguém vai questionar que o ministro tem direito a ser sustentado. O apóstolo Paulo diz que o próprio Jesus declarou, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, é certo que alguém que está em tempo integral tenha salário? Sim. A pergunta é, qual é a motivação de alguém que está no ministério em relação aos seus ganhos? Porque errado é não é ter salário. Mas vamos ver algumas coisas que a palavra de Deus fala. Nenhum de nós envolvido no ministério deveria ser movido por isso. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. No 1, o apóstolo Pedro diz, roga aos presbíteros que é entre vós, eu presbítero juntamente convosco. Testemunho dos sofrimentos de Cristo, co-participante da glória que há de ser revelada. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância mas de boa vontade. Então a pergunta não é se quem está no pastorado tempo integral tem direito. A pergunta é, qual é a motivação desse cara que tem direito a um salário? Ele está fazendo isso por dinheiro? Essa é a sua recompensa? Porque se essa é a sua recompensa, então nós precisamos de fato entender a diferença. Entre o que Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 10, eu quero que você abra lá comigo. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 11. Jesus faz uma distinção entre o pastor e o mercenário. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Qual a característica do, do bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Repita comigo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual a característica do mercenário? Verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Irmão, vamos parar e pensar no que está aqui. Jesus diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário quer salvar a sua própria vida e está se lixando para as ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora vamos pensar em algo. Quando Davi está disposto a enfrentar o Golias, ele está de olho em recompensas que podem incentivá-lo. Mas ao mesmo tempo, ele entende que aquela coisa é maior do que a ambição pessoal dele, ou qualquer prêmio que ele possa ter. Porque a indignação dele é quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Agora, quando a turma tenta botar nele uma armadura de guerreiro e diz não dá, não estou acostumado com isso, não sei lutar com isso. Aí diz, tu é um menino, não sabe guerrear que é, e quer enfrentar esse gigante. Qual a história que Davi conta, e diz... Já treinei muito tempo no secreto, sem plateia, para poder ter a coragem de experimentar o que eu vou viver agora. Enquanto eu estava cuidando das minhas ovelhas, sem ninguém ver, veio o leão, enfrentei o leão, matei o leão. Veio o urso, enfrentei o urso, matei o urso. Sabe o que está dizendo? Eu sou o tipo de gente comprometido até a morte com aquilo que lhe é confiado. Irmão, Deus não está apenas olhando lá de cima e diz, achei um menino corajoso. Deus não está olhando lá de cima e dizendo apenas, achei um menino de fé. Deus está olhando e dizendo, achei alguém confiável, disposto a dar a sua vida por aquilo que vai se envolver. E deixa eu te dizer o que Deus está procurando em muitos de nós. Não é só a coragem de enfrentar gigantes Não é só a fé de ver milagres da parte de Deus Mas é entrarmos em empreitadas que acreditamos de Deus Dizendo o seguinte Eu estou disposto a ir nesse negócio até o fim, até a morte Atos 20, 24, Paulo diz Em nada tenho a minha vida como preciosa Contanto que eu complete a carreira que recebi do Senhor De anunciar o evangelho da graça de Deus Quando ele diz isso o versículo anterior, ele diz, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade o que me espera são cadeias e tribulações. Ágabo vem e profetiza, vão prender você em Jerusalém. Aí os irmãos à volta, não foi Ágabo que falou isso, não foi Deus que falou isso, irmãos à volta. Pelo amor de Deus, Paulo não vai, porque a maior parte das pessoas não são guiadas por propósito, são guiadas por circunstâncias. Então quando a circunstância fica ruim, nós temos que salvar o couro, nós temos que salvar a pele. Paulo olha, e eu já vi pregadores equivocadamente dizendo, Paulo foi teimoso, Paulo foi rebelde, se tivesse ouvido a advertência de Deus, não tinha sido preso, irmão, Paulo não entendeu o que Deus estava dizendo para ele não ir, os únicos que disseram para não ir, foram as pessoas que não estavam comprometidas com o Evangelho até a morte, era o tipo de gente que queria salvar o couro, que queria salvar a pele, de gente essa notícia que ele está dando é novidade o mesmo Espírito Santo está usando ele me assegura de cidade em cidade que o que me esperam são cadeias e tribulações porque é que Deus está falando que vai acontecer ele não está me advertindo para não ir está me lembrando de qual será o preço da minha obediência mas cada vez que ele me lembra o preço da obediência eu me lembro do preço do meu comprometimento e eu estou disposto a ir até o fim em nada tenho a minha vida como preciosa Sabe, querido, as pessoas que têm revolucionado o mundo para Deus, que têm feito diferença, são pessoas que entraram nesse lugar, dizer, eu não estou atrás de nenhum tipo de recompensa terrena, eu não estou atrás de fama, eu não estou atrás de retorno financeiro, eu não estou atrás de aplausos, eu não estou atrás de holofote, o que eu quero é agradar o meu senhor, e eu sei que um dia das mãos dele eu vou receber o retorno. Paulo está dizendo para os Coríntios: eu não estou atrás de nada que vocês tenham cambada. Eu quero gastar o que eu tenho Eu quero gastar minha vida em prol de vocês Eu não estou olhando absolutamente nada no nível terreno que me fascine ou que me motive A minha motivação é agradar aquele que me chamou E a minha recompensa vai vir das mãos daquele que me chamou Agora Qual é a minha preocupação? É que nós estamos vivendo um tempo Onde a gente fica medindo força entre ministérios Primeira coisa que um pastor faz quando entra na igreja do outro é começar a contar as cadeiras. Primeiro, irmão, é, é instintivo, é, é o que não, a gente não tem controle. Certo, é, não cabe tudo aqui, não, que diz que cabe, ah, e não é tudo que diz que é, não. Sabe? E aí nós começamos a estar debaixo de uma determinada pressão, por quê? Alguns alcançaram determinados níveis de rompimento e a pressão é, se você não tiver nada parecido com isso, você não vale nada. E nós, na verdade, passamos a entrar numa guerra e numa disputa de ego, de quem é quem dentro do reino de Deus. E acabamos nos perdendo no propósito, porque o nosso coração acaba não sendo correto. Irmão, não é todo pastor que vai pastorear uma mega igreja. Aliás, não é nem toda pessoa que abre uma igreja e Que tem um avivamento na cidade Como Filipe provocou em Samaria Que vai continuar cuidando daquilo que ele começou O mesmo Espírito Santo que o trouxe Que usou para avivar, começar aquilo Diz agora vá-se embora E eu boto outra pessoa para cuidar disso Deixa eu te dizer uma coisa que Você não é dono daquilo que você começou Você está servindo o dono Não, a igreja é minha O ministério é meu Quem foi que te disse? Quem foi que te falou essa bobagem? Quem foi que te fez acreditar nisso? Mas muitas vezes, sem perceber, nós estamos alimentando motivações erradas. E nossos sonhos, em vez de nos promover, estão nos matando. E sabe o que é pior? Nós vamos depois a Deus dizer que Ele é que está sendo injusto conosco. É ridículo essas coisas que a gente faz. Josué vê os homens perder a batalha contra Ai, depois da conquista gloriosa de Jericó, por conta do pecado de Acã. E ele vai reclamar com Deus. Cadê o Senhor? Cadê a sua força? Cadê a sua glória? Que vão dizer de nós. Deus diz, fui eu que peguei do anátema? Deus está dizendo, você está duvidando de mim em vez de duvidar dos seus homens? Você está achando que quem quebra princípio sou eu, em vez de entender que é vocês que fizeram a bagunça? E nós fazemos isso o tempo todo. Estamos lá reclamando com Deus. Por que, é que nós não estamos mais vencendo Jericó? Por que, é que nós estamos perdendo de Ai? E eu imagino Deus tentando dizer, ô oh, Cabeção, olha para dentro do seu coração vê a desgraça da motivação que começou a entrar aí. Percebe o erro, percebe que o teu tipo de sonho vai te puxar para baixo, vai te matar e não te promover. Sabe, irmão, isso é uma das coisas mais delicadas, e nós não podemos falar de santidade e deixar de fora a questão da motivação. Porque muitas vezes a santidade é assim, não, se eu quero ser um empresário, eu estou pensando em coisa terrena. Se eu quero ser um pastor, estou pensando em coisa espiritual. Irmão, tem empresário com motivação melhor de ser sal, de ser luz, de proclamar o reino, investir dinheiro no próprio reino de Deus, do que alguns pastores que estão inflados no seu erro, buscando reconhecimento, tentando construir o seu reininho. A questão não é o que nós estamos desejando, é por que nós estamos desejando. E quando a gente começa a enxergar essas coisas, eu acredito que o mais importante nisso tudo é entender o coração de um pai. Os pais se doam, os pais se gastam pelos filhos. Eu falei hoje de manhã do exemplo da vela. E muitas vezes eu tenho orado, tenho dito para Deus, eu quero ser como uma vela. Eu quero me consumir para iluminar os outros. Até que eu me extinga e acabe por completo. Há uns anos atrás, meu filho, quando ainda adolescente, ele veio conversar comigo e disse, papai, eu preciso fazer um trabalho para a escola, e preciso que o senhor me ajude. Falei, qual o trabalho? Falei, o professor mandou a gente sentar com os pais e descobrir quanto cada filho custa. E a gente tem que colocar isso num papel. Eu falei, estão pedindo informação da vida financeira pessoal de todo mundo? falou, não. Nós vamos saber o número, lá nós vamos entregar em percentuais quanto a gente custa no orçamento. Falei, legal, vamos lá. Ele deu alguma instrução, ele falou, olha, se tem casa própria, está pagando, é para dividir o valor da mensalidade, é, é, da, a prestação da casa pela quantidade de pessoas. Se paga aluguel, é para dividir pela quantidade de pessoas. Escola é despesa dos filhos, não é despesa dos pais. Mercado é despesa de todo mundo, divide por quatro. Então, vamos lá. Sentei com ele, peguei o orçamento. E fomos pontuando cada coisa. Quanto custa minha escola? Tanto de mensalidade. Então, aí eu falei, não, não, não, peraí, meu filho. Você tem uniforme, não é só mensalidade. São dois, três uniformes por ano a tanto. Aumenta isso e divide pela quantidade de mês Acabou? Não, meu filho. Tu não vai voltar a pé todo dia da escola? Volta e meia tem que rolar uma carona? Vamos calcular essa gasolina junto? Acabou? Não, meu filho, tem material escolar. Acabou? Não, meu filho, tem dinheiro para a cantina. Aí nós vamos, plano de saúde pá, pá, Fomos colocando E uma hora que nós somamos aquilo Pensa num desespero que deu no menino Eu não me lembro se ele tinha 15 ou 16 anos nessa época Ele botava a mão na cabeça E dizia, pai do céu, é muito caro ter filho uhum. Eu falei agora Nós estamos falando do seu custo mensal Multiplica isso pelos anos de vida que você tem Falei, pai, eu estou te devendo muito. Falei, não, filho, você não está me devendo nada. Irmão, que pai é esse que vai anotando tudo e diz, tu vai trabalhar e devolver tudo com juros e correção monetária? Isso não é um pai, é um lunático. Apesar que eu conheci um amigo, que a esposa calculava tudo, todas as fraudes, todas as mamadeiras. Eu espero que o cálculo dela fosse só para, de fato, transmitir um peso de responsabilidade a eles quando crescesse, não para cobrar. E um pai, irmão, está criando, doando a vida pelos filhos para cobrar esse negócio de volta. Qual é a nossa realização? Não é que haja retorno financeiro, é que eles prosperem, é que eles decolem, é que eles vivam para cumprir o plano e o propósito de Deus. E um dia, quando eu estiver diante do Senhor, ele vai me pedir a prestação de conta, dos filhos que são herança do Senhor, que Ele me confiou, eu vou dizer, eu fiz o melhor, eu me gastei, eu me deixei gastar por eles, eu botei tudo quanto é dinheiro que eu podia na formação dessas criaturas, eu gastei a minha vida em prol deles. Agora, a pergunta é, se no ministério existe a visão de paternidade espiritual, deveria ser diferente? Porque muitas vezes, querido, nós estamos esperando recompensa. Ninguém me ligou no dia do pastor. E quem foi que disse, você está aí para receber telefonema de gratidão das pessoas? Jesus falou, se você orar no secreto, o pai te recompensa. Se você ora em público para servir, já recebeu a sua recompensa, não precisa de nada do pai. Então, deixa eu dizer uma coisa, se você está trabalhando pela gratidão das pessoas, e essa é a sua recompensa, quando elas deram, você já recebeu a sua. É só seguir a mesma lógica. Em você, querido, não podemos nos perder no processo em relação ao que é a nossa recompensa. deixe te dizer, paciência é necessária no pastoreio da mesma forma que é na paternidade. Eu lembro de uma ocasião, não sei o que foi que meu filho falou, eu virei para ele, falei, filho, dá licença, você parece criança. Só que ele tinha uns 7, 8 anos de idade. Ele falou para mim, pai, eu sou criança. Falei, por isso que parece. Agora, às vezes a gente faz isso, porque no ministério nós estamos lidando com adultos cronológicos, que são imaturos espirituais e muitas vezes imaturos emocionais. E a gente esquece de enxergá-los como criança, porque tem a criança dentro de um corpo de um barbado ou de uma mulher adulta. Mas nós temos que ter paciência. Irmão, eu me lembro da alegria que eu sentia quando eu estava trocando a fralda do meu filho. Especialmente ela começava a fechar e de repente ele enchia ela toda de novo e dizia sério. Podia ter feito isso dois minutos atrás. aproveitar a fralda velha usada, Garcia, agora vai me fazer fazer tudo de novo. A gente fica dando sermão. Não é essa alegria toda que a gente sente. Você troca a fralda de novo, limpa tudo de novo, vamos fazer de novo. Tem que ter paciência. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você está no Ministério Pastoral. Mesmo que você não seja um pastor ordenado, cuidando de gente, liderando célula, discipulando. Não tem paciência para lidar com gente. O que é que você está fazendo aí? Você tem que se perguntar, porque se você não tem o amor e a paciência de fazer isso, qual é a motivação pela qual você está aí? Isso é um preço a ser pago para você ter algum reconhecimento, algum status social dentro da igreja? Você tem que se perguntar isso. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 4,19, Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Em Filipenses 2,22, o apóstolo Paulo exalta Timóteo dizendo, ele me serviu como um filho serve ao pai. Deixa eu te dizer algo, irmão. Se você, como pai, serviu seus filhos, chegará o um momento em que seus filhos vão te servir como pai. Mas normalmente só depois que eles crescerem. E sem que você tenha que passar o resto da vida jogando isso na cara deles. Parece que ninguém está dando glória a Deus, aleluia mais. Para concluir e fechar o que nós estamos falando A motivação tem que ser o cumprimento da missão O cumprimento do propósito O dia que eu estiver diante do Senhor Jesus Não importa se as pessoas me agradeceram Não importa se elas me falaram muito obrigado Não importa se elas deram o retorno do investimento que eu fiz O dia que eu estiver diante do Senhor Jesus O sorriso dele A declaração dele Dizendo servo bom e fiel terá valido a pena. O apóstolo Paulo disse, se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Ele disse, se eu estivesse aqui só tentando o sorriso de vocês, talvez eu não conseguiria o dele. E basicamente ele está dizendo, eu prefiro o sorriso dele do que o seu. Então, na hora de confrontar o pecado, você sabe que talvez as pessoas não vão sorrir para você. mas Você sabe que o supremo pastor vai estar tá sorrindo, dizendo, cuida direito das minhas ovelhas motivação, querido. Agora, se eu estou preocupado só com a popularidade, provavelmente não vou exercer o ministério no nível de fidelidade que eu deveria. Para concluir, eu acredito que o nível da minha doação no ministério está condicionado ao entendimento do meu papel. Sabe uma frase que eu ouço muito da boca de pastores e líderes? Desabafo. Mas muito. Não é assim de um, não é de dois, não é uma região, não é uma cidade, não é um lugar do Brasil. É gente que diz... Eu não preciso disso. Podia estar cuidando da minha vida, não tinha que estar aqui engolindo desaforo. Eu não preciso disso. Eu digo, Então está fazendo o que aqui? Irmão, se eu e você estivermos no ministério buscando só o que a gente precisa, é melhor cair fora do ministério. O ministério não é um lugar onde você vai tentar agradar você mesmo. É um lugar onde você vai gastar o que você é, vai gastar o que você tem, para enriquecer outros, que talvez nem te digam obrigado, Paulo está dizendo isso para uma igreja, que já não reconhecia o seu ministério, Paulo chega a dizer para eles, se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou para vocês, Paulo chega a dizer para eles, vocês podem ter muitos aios, mas não tem muitos pais, sou eu, sabe o que Paulo está fazendo, principalmente na segunda epístola, mais do que da primeira, defendendo o ministério, que já não era aceito e reconhecido, mas ele diz, eu não estou atrás do que vocês têm, eu vou gastar o que eu sou, eu vou gastar o que eu tenho em prol de vocês, mesmo que vocês não reconheçam. Isso mostra alguém que foi filtrado nas suas motivações. E como aprendemos hoje de manhã, Paulo não começou com essa maturidade toda. Maturidade é o que não vem da noite para o dia, mas é necessário. Eu e você precisamos entender algo. Tem uma frase que eu li, eu devia ter uns 18 anos de idade. Eu li isso numa camiseta. Acho que a melhor tradução seria servir a Deus. O salário não é lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Irmão, deixa eu te dizer, são poucos pastores de ministérios que realmente romperam material e financeiramente, que estão numa posição de muito conforto. A maioria de nós não está. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que eu e você passemos a vida toda, sem grandes ganhos materiais A aposentadoria é literalmente coisa de outro mundo E quando chegar esse dia, irmão, vai valer a pena Outro dia, um irmão, um empresário da nossa igreja falou para mim Pastor, eu te admiro O senhor é um homem tão sem ambição Eu falei, você está enganado Eu talvez seja mais ambicioso que você A diferença são as nossas ambições Você decidiu ser rico nessa terra E você vai usufruir 70, no máximo 80 anos eu decidi ser rico no céu. E eu vou ser rico por toda a eternidade. Eu vou morar num condo, que gente que não fala nem condomínio, não fala condo, vou morar num condo bem melhor que o teu. Graças a Deus no céu não vai ter esse evangelho gospel de quem me viu passar na prova e não me ajudou. Mas haverá diferença, haverá distinção. E sabe o que ele deixa te de dizer? A diferença é a ambição. Se eu falar para você que eu sou alguém sem ambição, eu estou mentindo. Eu tenho ambições. Eu quero o dia que eu cruzar os portais da glória. Eu vivo em prol dessa frase. Ouvir ele me dizendo, salvo bom e fiel. Entra no gozo do teu senhor. Outro dia um cara falou para mim, cara você é besta. Você tem direito de ganhar com seus livros. Eu falei, eu sei que eu tenho. Mas Deus me pediu e ofertei com alegria. Não estou dizendo que outros não podem. Agora o dia que eu estiver diante dele, ele não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou com as revelações que eu te dei. Ele vai me perguntar qual a diferença que você fez na sua geração com aquilo que eu te confiei. E nós precisamos com o tempo aprender a filtrar continuamente nossas motivações. A maioria de nós, ele tem sonhos e inclinações à grandeza. Eu creio que isso não é mera mania de grandeza, não é megalomania. Eu creio que Deus nos inspira a sonhar com coisas maiores. Deus é um Deus de realizações. Deus criou o homem para ser uma máquina de realizações. Mas o que nós precisamos ao longo do caminho filtrar, são as nossas motivações. Quem está entendendo, diga amém. Eu era ainda um garoto, um adolescente. Estava orando trancado no meu quarto e eu começava a ter flashes de coisas que inclui o plano e o propósito de Deus para mim, eu me via pregando diante de multidões, de milhares de pessoas, eu falava para um grupinho ou outro, a gente voltava animado à reunião, alguém dizia, como é que foi? você dizia assim, aí diz bombou de gente? não, tinha cinco, mas bem animado, mas eu fechava o olho para orar, eu via gente, gente, gente, eu via auditórios gigantes, aquilo parecia impossível, eu fechava meus olhos, eu me via escrevendo livros, a mão, os dois primeiros livros escrevi à mão. Sentei, com um caderno na minha frente, caneta na mão, escrevi o livro inteiro à mão. Mas eu via depois livros saindo de gráfico, aos caminhões e caminhões e caminhões. Eu olhava as capas, eu não entendia as, as letras, eu não entendia a língua, eu não entendia o idioma. Eu sabia que aquilo se multiplicaria. Mas sabe que Deus não ia fazer isso da noite para o dia. Ao longo do processo, ele veio matando muita coisa errada Dentro do meu coração Eu comecei a perceber na Bíblia que normalmente A coisa começa a funcionar Quando a gente já não faz mais questão que aconteça Quando o senhor aparece para Moisés na Sars E diz, libertar o povo Imagina que Moisés fosse hoje olhando um relógio Agora? Aos 80 anos de idade? Agora não quero mais Tanto que fica botando um monte de defeito Lá atrás ele matou um egípcio, irmão, para tentar provar o ponto dele. A Bíblia diz que Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele ele daria livramento a Israel. Ele queria porque queria, enquanto ele queria muito. Eu disse, não vai, do seu jeito, na sua força não. Ok, ele diz, agora eu não quero mais. Deus diz, agora você está pronto. Eu muitas vezes achava que Deus era do contra. Verdade, irmão. Não está lá escrito na Bíblia? O que se exalta, será humilhado. Falei, poxa, isso até é até legal, o cara quer se promover, deu dá o tomo. Mas o que se humilha vai ser exaltado? Falei, o senhor não deixa ninguém quieto, onde quer? O cara quer exaltar, o senhor derruba, o cara quer ficar embaixo, o senhor levanta. Falei, o senhor quer ser do contra. Aos poucos eu comecei a entender, quem quer a exaltação, tem a motivação errada, e Deus humilha para tratar. Quando a gente aprende, a importância da humilhação, Deus diz, agora eu posso se exaltar, sem que seja um problema para você. Deus não é do contra, Ele é contra motivações erradas, e Ele precisa trabalhar isso, e nos refinar, antes de que a gente possa ser liberado para cumprir o plano e o propósito dEle, e muitos de nós estamos perdendo tempo demais, numa área de prova, porque não nos permitimos ser trabalhado nas nossas motivações, eu me lembro do dia em que eu entrei no quarto, falei para Deus, eu desisto, desisto desse negócio dos livros, eu acho que o Senhor não me chamou para nada disso, eu acho que isso foi a fantasia besta na minha cabeça, foi um momento de megalomania, que eu achei que ia publicar muitos livros, que esse negócio ia longe, quer saber de uma coisa, tudo que eu orei, estou retirando, volto atrás, desisto, põe no teu altar, e decido viver feliz daqui para frente sem isso, pensa na oração que mudou minha vida, depois disso os livros começaram a andar, falei, está vendo, só Senhor é do contra, não, o que demorou para entender, é que ele está dizendo agora, a motivação do seu coração mudou. O que motiva seu ministério? O que você quer servir as pessoas? O que, é que você está esperando? Se você não responder honestamente essas perguntas, você pode pegar um trilho que todo mundo acha que está certo, e no final, você se arrebente. Esse não é o plano, não é o propósito de Deus. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, Compartilhar aquilo que o Senhor me dirigiu, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos de mais, muito mais do que isso. Pai nós sabemos que a tua palavra fala do autoexame, quando diz examine-se o homem a si mesmo. Mas nós queremos ir além do autoexame hoje. Nós queremos recorrer ao exame do alto. Queremos dizer como o salmista sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Só o Senhor conhece o profundo e o oculto. Só o Senhor sonda o íntimo do coração. E nós clamamos que seus olhos, como chamas de fogo, escrutem o nosso íntimo e tragam à tona aquela agenda oculta do coração aquelas motivações que normalmente estão escondidas e mascaradas por trás daquilo que classificamos ser motivos nobres, ajuda-nos a entender e a nos alinharmos devidamente com o teu propósito, com a tua natureza, com os teus valores, com os teus princípios, porque nós não queremos estar lutando por sonhos que nos matem, nós queremos lutar pelos sonhos que vão nos promover, que vão nos conduzir a viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, e nós oramos e clamamos por isso, em nome do Senhor Jesus, oramos e clamamos por isso, em nome do Senhor Jesus, sopra sobre nós Espírito Santo, sopra sobre nós, essa noite nós queremos não só enxergar a realidade do nosso coração, nós clamamos por mais do que um mero diagnóstico, nós clamamos por cura, por restauração, por um momento a Deus de conserto, de quebrantamento, de restauração, o que quer que seja que o coração de cada um de nós necessita. Queremos uma motivação correta dentro de nós, que busque a tua honra, que busque a tua glória, que não busque a nossa própria promoção. Mas reconhecemos o quanto o coração do homem pode ser enganoso e não queremos sentar, julgar, ou definir sozinhos, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, da sua ajuda, do seu auxílio, e há uma razão, pela qual o Senhor quer nos levar a esse lugar, é porque quando alinhamos nossas motivações, nosso destino pode ser destravado e liberado, ajuda-nos Pai, nós oramos em nome de Jesus, fala com Deus, querido. sentado, de joelho, de pé, no seu lugar, aqui na frente, se você quiser, mas eu quero te convidar, enquanto os músicos ministram, derrama seu coração diante de Deus, clama que o seu coração possa se alinhar com o dele, o que é que você está procurando? Saul estava preocupado com a sua reputação, quando ele pecou, ele nem se arrependeu diante de Deus, ele só disse para Samuel, me honra diante do povo, porque ele só estava preocupado com como as pessoas o viam, quando Davi pecou, ele diz no Salmo 51,4, contra ti, e contra ti somente pequei, Senhor. Ele está se lixando porque as pessoas acham. Mas ele sabe que ele feriu o coração de Deus. Eu não quero ter reputação diante das pessoas. O que eu quero é quando chegar o dia da partida. Talvez como Estevão ou algo parecido. O Senhor Jesus possa simplesmente se levantar do trono e dizer, alguém como você, eu recebo de pé, alguém como você, eu recebo com honra, o que importa é a nossa reputação diante dele, fala com Deus, fala com Deus, Pai nós, oramos no nome de Jesus, que o nosso coração possa ser exposto na tua presença, que aquilo que está dentro de nós venha à tona, não para que simplesmente estejamos debaixo de culpa ou condenação, mas que para, para que possa haver conserto para que possa haver alinhamento, para que possa haver restauração. Nós precisamos do teu fogo purificador no nosso íntimo. Queremos prestar santidade não só no comportamento e naquilo que é visível aos homens. Mas diante do Senhor que vê não a aparência, mas o coração. Nós queremos ser encontrados fiéis. E nessa hora nós te agradecemos pela tua palavra, pela proposta de correção e alinhamento, pela graça que o Senhor libera sobre as nossas vidas às fim de podermos nos alinhar com o Senhor. E oramos que tudo aquilo que o Senhor tem feito não só essa hora, Desde ontem, a cada reunião, a cada sessão, a cada ministração, a cada tempo de louvor e adoração, a cada momento de oração, que aquilo que o Senhor começou continue. Não queremos interromper o que o Senhor começou como quem desliga uma torneira ou apaga a lâmpada no interruptor. Nós oramos que ao sair deste lugar, que aquilo que o Senhor começou continue e seja aperfeiçoado em cada um de nós. Nós oramos por dias de rompimento em cada área. Nós oramos que haja alinhamento contínuo, mesmo depois de deixarmos este lugar. Porque nós queremos viver a plenitude do teu propósito. E nós oramos por isso, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs deste lugar. Aqueles que nos acompanham por meio dessa palavra cavada. Que eles possam provar desse mesmo ambiente, dessa mesma ação, agora mesmo onde estiverem. Que a tua obra seja plena e completa em cada um de nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. amém. Olhe para cá um instante. Haverá um dia. Onde nós vamos estar diante dele. Haverá um dia de recompensas. Eu não sei exatamente como vai funcionar esse sistema de recompensa. Mas eu imagino que só o sorriso dele, só o sorriso de satisfação do Senhor Jesus, para eu e você dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter sido fiel ao chamado, valeu a pena qualquer renúncia, valeu a pena qualquer sacrifício, valeu a pena. Valeu a pena. Fala para alguém ao seu lado, vai valer a pena meu irmão. Pelo menos uns dois ou três, fala aí, vai valer a pena. Amém?